Olá, tudo bem? Aqui é o René Ricardo E esse é o meu terceiro vídeo, tá? É, essa sequência eu fiz em separado Por uma, uma, algumas razões de CEO okay? Mas, é, eu quero te falar que Como você vai fazer essa máquina de vendas funcionar para você Certo? É muito simples não é Nada de complicado não Você vai contratar um domínio Você vai colocar uma página de captura E você vai Fazer a sua sequência de e-mails Simples Mais ou menos Se você não tiver familiarizado com tudo isso Pode ser meio complicado Mas, de repente, você pode querer aprender A fazer isso de maneira correta certo? E aí é onde eu quero te recomendar Que você faça é, o curso é, máquina de vendas online tá do tiago bastos que é um curso onde ele vai te ensinar todas as formas de você trabalhar com a sua máquina de vendas fazer a esteira de vendas funcionar é, você vai aprender a comprar um domínio de maneira correta vai aprender a configurar a sua página de captura e vai aprender a configurar os e-mails na sequência correta para que você possa é, fazer a sua venda e aí você vai fazer a sua venda automaticamente, certo? Mesmo que você não esteja presente naquele momento, você vai fazer vendas, tá? Na teoria é assim que funciona, tá? E aí a única, o, o trabalho maior que você vai ter é uma coisa chamada tráfego, né? O tráfego é, uma, é a coisa mais complicada que você vai encontrar na internet. Todo mundo quer ter tráfego. Todo mundo quer colocar pessoas clicando nas suas páginas de vendas, nas suas páginas de captura. E esse é o maior desafio, tá? E com a máquina de vendas online, você vai aprender a superar esse desafio, tá? Então é por isso que, é, se você tem alguma dúvida sobre o, como funciona a máquina de vendas online, então eu quero, eu quero te recomendar que você clique no link aqui embaixo, abaixo desse vídeo, e vá para a página de vendas a é, página onde o Thiago Bastos vai te explicar como funciona todo o sistema da, da máquina de vendas e você vai entender melhor como funciona tudo isso, tá bom? É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até mais!